Então rapaziada, bom dia pra todo mundo Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Anjos Tô morando aqui em Portugal, aqui na gringa Sou do Brasil, Rio Grande do Sul E hoje vou mostrar pra vocês um treino muito louco de perna Com a rapaziada E com as ladies também. Oi <risos> Eita, não cai? E seguinte, pra quem acompanha os vídeos Sabe que eu morava longe pra caramba Da academia, do centro aqui de Lisboa e agora a gente se mudou. Estamos morando num T0. Aqui, banheiro. Nosso quarto, que tá uma bagunça. E cozinha. Estamos morando aqui, bem localizado. Bem pertinho da academia. 10 minutinhos a pé. E é isso aí. A gente vai lá treinar agora. E mostramos tudo para vocês. É nóis. E aí, ó. O prédio que a gente tá morando. Esse aqui. A gente mora na Saldanha. Se alguém conhece ir lá ir na Francine e deixo aqui na frente amarrada, meu poste na brincadeira, a moto a <risos> motinha tá presa ali no, no coisa. Eu boto um eu boto uma corrente aqui presa na placa. Tomara que não levem ela porque tem o de moto aqui do lado. Rapaziada, se liga só o carrinho que eu encontrei aqui. Em 1958, o tiozão acabou de falar, vem no sul de Portugal, olha só. O tamanho disso, olha o carro normal e olha o tamanho desse carrinho. É Esse aí, bora treinar. Estamos chegando e vamos fazer aquele treinão de perna. Aí rapaziada. Estamos aqui com o famoso Hugo. Pré-treino aqui, ó. Vamos tomar um pré-treino. Venom. Venom. Quer dizer, eu já tomei. Tomei um scoop ali, ó. Mostra o scoop pra rapaziada. É muito assim, é ótimo, é ó, ótimo. Olha o tamanho do scoop. Eu tomei esse um scoop. Aqui é um é, eu tomei esse aqui um pouquinho mais baixo aqui, eu tomei aqui assim. Uhum. Esse scoop. E agora bora? Talvez. Deixa eu ver, Dá de... de... um shot. Valeu, Vai. Hoje tem treinão aí, todo mundo Aí, ó, dá um oi para a Oi. Oi Venom, vamos ver se é bom esse para treino Ah, dá calor é. Vamos ver se vai começar da coceira Bateu ah, tudo até cá, sim, mano Caralho Meu Deus, ele é melhor. Isso aí dá jala, moço Ele é velho Aí, ó Hardcore, hein Caralho, quando Falou o cara é monstro. Mão, né? Não se engasga. é, assim é muito boa. Legal. Já foi agora. Mas é muito bom não sei É bom. Hugo, tá vem lá da ilha, das ilhas do, das Açores, lá. Uh -huh. Diretamente pra Lisboa. Tá com a cara suja de pretendo ali. É <risos> aqui. Isso aí. Bora. né? <risos> Output oh, pronto, mas como é que ia chegar tudo em Guainha? Isso aí, agora a gente vai esperar bater. Vamos não esperar porra nenhuma, vamos jogar peso ali, vamos ir treinando e já era. Isso, Santos? Isso aí, bora. Agora, e a disputa, e agora só tem um hack de agachamento aqui, um suporte. E aí? Vamos baixar esse aqui já. Eu acho que vocês podiam começar ali no lag e a gente agachando. Sério? Ou ao contrário, né? Não, não é. eu acho. Se você é o começo a gente começa é a gastar. Por que, que vocês não fazem aqui é muito tempo com nós? É, agora é pouco mais. Opa, meus chão de baixinhos e vocês são altos. É. Vai, vamos pegar a barra preta. O dinheiro não tá aquecendo. Ó, a gente tinha que pegar vai. uma letra. Oi, mãe. Já, já, também. Eu fiquei um mês sem terminar a casa. Então a gente gastou. então quer tomar longa antes de. Não, mas hoje eu tô ouvindo uma questão pra ver o que, que é melhor. Não, ela Ai, tá te ensinando e alongar. Não, eu não vou, o Hugo tá, até o Hugo tá alongando Acho ali, ó. Que talado. Que talado. Que talado. Bora, pai. Que talado. Que talado. Que talado. Que talado. Ok, let's do this As costas já está cheio com um E vocês? Eu estou de boa Está coçando? Estou está começando a, a tá coçar Está coçando também? Eu estou sentindo meio, meio eufórico só Não coçando tanto mas Tchou. Acelerado E segurizada Bora Dar aquele agacha pesadão já que tem um monte de gente A gente vai botar carga pra caralho E é isso aí. Bora lá Vamos que tá levinho. Tá levinho, né? Estamos indo no aquecimento, bora. Bora. Vamos. Dois. Vamos. Bora. Isso aí. Eu tô ligado. Ah, mas o próximo tá. Para acelerar. Fala muito. É, eu tava ali, esse pequeno é mais, mais. Bora. Fala de fossa pra ele. Pode? Primeira vez com 95? É. Fala de novo que não tá afirmando. Primeira vez com 95 mil, no Recorde, vamos ver. Sim, vamos sim. Vamos ver Bora. Mínimo. Eu estou tá com tontura Tá está com tontura? eu trabalho muito rápido subo ele... Eu... Bora, Fran é Mente tá? Bora Ih, tá brabo Bora Lá embaixo Boa um, dois, três. Vamos! Bora Uma Morreu Morreu mas vou saber Bora A gente pode pegar a mesa mais cedo Lá embaixo, uhum. vai. Bora. vai Vai, vai, vai, vai, vai, vai Sem mão Bora! Duas! Olha aí, não, não, não te metes muito para a frente! Isso, e... vai! Três! Força! Quatro! 3... Força. 4... Força, vamos! <tose> Ah, sim, já, linda. Ah, Eita! Mas ah. a ah. cabeça cada. não vou Vimitar, tens o cachoto aí mesmo? Tá ali, é só jogar a cabeça. Bora, vai. Concentra. Olha lá. Quer Vamos gritar pelo Benfica. Bora Rodrigão. Ah, ele consegue. Ele é muito forte. Ele é fininho, mas ele é.. Sim, é. Vai. Lá embaixo. Bora. Mora Rodrigo. Vai. Vai. Vai. Menos seis. Isso. Vai. Eita. Dois, Vai. Vai. Ó, oh, a rapariga já tá lá. É aí. O último, do não tinha o último não tinha ninguém. O só treinando É, sabe o que é? O yeah. Não, doze. Vou botar mais depois. Bora. Vamos fazer um. um onde? Lá onde? Lá ainda. é onde? último onde? a gente faz Depois Lá é, é. onde? Lá onde? tá fácil Lá ajuda bora já vou refazinho Lá onde? Olha! Um, dois, dois, três, Força Eito, seis, quatro, ah. dois, nove, vinte. Boa! Hugo! Hugo, fala doce. Doce? Vamos comer um doce. Vamos comer um doce. Para. Fala, vamos comer um doce. Vamos comer um doce. Um fala, fala, vamos comer um doce. Vamos comer um doce, rapaz. faz? Vamos comer um doce. Dois danos. <risos> é vai, o sotaque é engraçado. Vamos comer um doce. doce. doce. Um doce. Um doce. Ótimo. Esse aí, esse aí tá muito pesa, mas... Hoje é estamos ótimo. batendo recordes na academia. Vai, A eu tá. botando 200 quilos. Bora. E vamos dar. Drop set, muito Sim. louco bora vamos vai vai vai bora vamos bora vamos vai vai Wabra. bora bora bora bora bora <fss su67> <Duque .ấy> Da jaula, mostra! E como é que se sente? Tá bem? Não consegui nem falar. Isso aí, 1, 2, 3, 4, Oh <laughs> três, sete, oito, nove, mais duas, mais uma Vamos! Vamos! 3! No peito! Vai! vai. Bora! Bora. No peito! Vamos! Tá bem? Tá ligado! <risos> 6, 8, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos Ah! louco 1, Nem pensei em comer agora. Estou muito ligada. 5 4 Cadê? Não vou cobrir. 6 E aí. Não. Não. 6, eu, eu não. 2 é Aí está fácil. 4, 5, 5 6, 6, 7, 6, 6, 6 7 Vai tá, até as, as 10. Vai! Mais 2. Mais uma. Lá em cima. 1, 4, 4, 3 3 seis. 7, 7. Bora. É, rapaziada. Drop 7. Final. Duas quebras. Não uma pena. O Hugo na cadeira de sessão. É. Vamos é. dar. Bora. Uh. Tá uh. Uh. Vamos. Uh. Uh. Uh. Uh. Bora. Dois. Bora. Ai. Três. Vamos. Quatro. 5. 6. Bora. Uh. Uh. Próximo, rápido, agora vai rápido Lá cima Rápido, hum. bora. bora Mais 2, Ajuda lá, um. lá em cima, lá em cima bora. Puxa, Felipe Vai! vai é respira, não aguente Lá Não, aguente. Lá não aguente. Lá bora, bora, bora. Segura Pensa, é. É. Não respira é. Não <risos> Hugo Olá Doze ah. <risos> Para começar, é. É. a, a começou Quatro. É. Mais duas. Bora, bora, bora. Vai! Uf. Vai! Vai. Vai. É. Eu Mostra aí como ficou o pessoal. É, não tem nem forçar mas. Rapaziada, vamos fazer um stiff. Agora a gente vai fazer aqui. E as raparigas vão ali. E vamos dar gente. Meu ouvido já tá entupido, já. Parece que eu tô subindo a serra. Não sei. bora? bora boa. a gente vai acabar o treino, mas né não é eu que quero, é aqui ó não é, não foi tu que pediu para acabar o treino, né? Ah, aí, aí Vai? Fora ah, é. o vídeo? Queres que eu forme? Hã? Ah, é assim? Olha, mais para lá, chega mais para lá Mostra pra para trás, mostra para trás. Isso. Ah. Então rapaziada, no final a gente vai acabar terminando a perna por aqui, nesse stick. E já era, como é que vocês estão aí nas pernas? tá bem? Tranquilo? O ah, Hugo, se pudesse, ficava mais duas horas treinando. Ah, fazia mais uns um quatro exercícios. <risos> fazia ali, fazia tutura. Não você se já viu ainda. O próximo monstro que vocês vão ver nas competições aí. Ah, não a Aí, ó. Mostra o quadríceps. Mostra o quadríceps. Tá vindo? Tá ali, ó. Força, força, força. Aí. Tá Isso aí. Ué. E o próximo monstro que a gente tá criando aqui. <risos> é, aprende é, isso aí. É, isso aí. E é nós, cruzados, até o próximo vídeo. Tamo junto, deixa like, comenta. É nóis.